Já está em vigor uma nova lei distrital que combate o racismo religioso. Centros espíritas incendiados, terreiros de candomblé invadidos e até lojas de artigos religiosos depredadas. Esses casos recentes mostram aonde a intolerância religiosa pode chegar. Não só a intolerância, mas o racismo religioso, que é direcionado a religiões de matriz africana. Este terreiro de Candomblé, na área rural de Planaltina, foi invadido em março do ano passado. Um homem armado com um facão destruiu pelo menos 20 imagens. A imagem de Oxumaré, a imagem de Almalu, a imagem de Niançã. Em agosto de 2021, o alvo foi a Praça dos Orixás. A estátua de Ogum foi incendiada e várias outras ficaram quebradas. Mas são muitos também os casos que não chegam à violência física no candomblé, algumas pessoas às vezes estão de preceito, que é algo da dinâmica da, da religião e elas são impedidas de utilizar as vestimentas dentro do seu ambiente de trabalho quando alguém vai dançar capoeira um grupo vai dançar capoeira na escola ou que há uma apresentação é, de uma, de uma é, religiosidade de matriz africana e a reclamação na escola porque aquilo está acontecendo no ambiente escolar, como se aquilo fosse do mal. O deputado distrital Fábio Félix é o autor da nova lei publicada hoje no Diário Oficial, sancionada pela governadora em exercício, Celina Leão. A lei cria o programa distrital de combate ao racismo religioso, através de campanhas e ações educativas e também punitivas. A intolerância passa uma mensagem de que todas as religiões sofrem em igual tamanho. E não é o caso. No Brasil, as religiões de matriz africana sofrem muito mais. E nós estamos chamando isso pelo nome certo, que é racismo religioso. Então tem que estar na Secretaria de Educação, tem que estar na Secretaria de Desenvolvimento Social, tem que estar na Secretaria de Justiça como algo prioritário. A nova lei considera racismo religioso qualquer conduta que discrimine praticantes de religiões de matriz africana, garantindo o direito a práticas e celebrações de rituais em locais públicos ou privados e o uso de vestimentas características. Em caso de descumprimento, a lei prevê multas. Para estabelecimentos comerciais e pessoas físicas, a multa vai de 500 a 10 mil reais, conforme a gravidade. Para pessoas jurídicas de direito privado, a multa vai de 20 mil a 100 mil reais. E em caso de reincidência, suspensão do alvará de funcionamento. No caso de servidores públicos, será instaurado ainda um procedimento administrativo disciplinar. A lei distrital é mais extensa, é mais detalhada do que o que a gente tem em termos de é, intolerância religiosa na lei federal. É uma lei né, que, por colocar isso na lei, ela reconhece esse fato, que é, vem do passado né, um, um desgosto que as religiões majoritárias têm com as religiões de matriz afro-brasileira. Agora, a regula regulamentação da nova lei vai apontar qual órgão do governo vai receber as denúncias e apurar. Segundo a Secretaria de Segurança, de janeiro a novembro passado, foram registradas 21 ocorrências de discriminação religiosa no DEF.